Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia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 os milagres que foram feitos no meio de vós, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, perdão. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra em relevo hoje é conversão. O próprio Senhor fala que se aqueles povos destas cidades aqui citadas tivessem visto o que Ele realizou, certamente se converteriam. No entanto, os conterrâneos de Jesus endureceram o seu coração e foram incapazes de se converter de acolher a missão do Filho que é enviado pelo Pai para a salvação. E assim, são incapazes de ver também a missão que o Senhor concede a cada pessoa depois de aceitar a Jesus Cristo. Não há como falar de missão sem falar de Terezinha do Menino Jesus, que recebeu esse nome depois de quando professa a vida religiosa, ela, Maria Francisca, no seu nome de batismo é uma garota que desde pequena sofre as dores da perda, uma francesa que aos quatro anos tem o seu coração dilacerado pela partida de sua mãe, que foi incapaz de amamentá-la porque sofria com o câncer, aos quatro anos ela então toma a sua irmã Paulina como sendo a sua mãe, nessa família numerosa de um pai muito santo, com nove filhos. Mas esta irmã que recebe Terezinha com os seus cuidados maternais, se sente chamada a vocação religiosa e vai para o Carmelo. Teresinha agora experimenta a sua segunda perda. E mesmo sendo uma menina de fé, educada nos princípios cristãos, ela também sente a angústia da separação, como todo ser humano. Santa Teresinha cai então numa escuridão da alma, que nem os médicos da época conseguiam diagnosticar. Hoje, com o avanço da psicologia, há quem diga que Santa Teresinha experimentou algo parecido com a síndrome do pânico. E nesse momento em que ela se vê fragilizada, é visitada pela Virgem do Sorriso, Nossa Senhora que lhe sorri. E naquele instante ela diz que é curada, porque a mãe que a acolhe, a mãe de Jesus e sua mãe, agora lhe dá força com seu amparo maternal. Santa Teresinha do menino Jesus se sente então impelida a se consagrar a Deus. Ela tenta entrar no Carmelo, mas ela tinha apenas 15 anos, e não era permitido que uma garota tão nova iniciasse a vida consagrada, a vida religiosa. Então, por ocasião de uma peregrinação que ela faz a Roma junto com seu pai e uma comitiva francesa, quando todos os fiéis franceses ali representando o país passam diante do Santo Padre o Papa para prestar-lhe reverência, Santa Teresinha do Menino Jesus, ainda não considerada santa, mas uma santa garota, é aquela que ousa pedir ao Papa a licença para que ela possa se consagrar a Deus. Ela então retirada pela guarda suíça, porque não era permitido que alguém dirigisse a palavra ao Santo Padre o Papa naquele instante em que tantos peregrinos estavam passando por ali mas lhe é concedido este pedido, que não é apenas o anseio de Santa Teresinha, mas é um chamado de Deus, diante do qual ela deu a sua resposta. Talvez por isso que eu tenha começado falando do mês das vocações, não é? Porque Santa Teresinha de forma especial também, marcou muito o meu período como vocacionado, mas eu me referia ao mês das missões. Missões, como pode ser considerada padroeira das missões, alguém que tão nova entra num carmelo e ali morre aos 24 anos de idade? Santa Teresinha com as suas orações, bem como das suas demais irmãs, sustenta o apostolado, a missão daqueles que, estão em outras terras, a missão tem início pela oração, tudo, toda a ação na igreja é alimentada pela oração, se não vira ativismo, se não vira simplesmente cumprimentos de tarefas, de deveres e Deus nos chama a mais, a realmente nos deixar impulsionar pelo Espírito Santo, o próprio São João Paulo II fala que uma hora de adoração, uma hora diante do Senhor vale mais do que muitas horas de apostolado. Ele não está dizendo que o apostolado, que a ação não sejam importantes. Ele está dizendo que a oração é que move toda a ação da igreja e dos filhos da igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus também tem um episódio muito interessante além deste do padecimento emocional ela se depara na sua época com o episódio de um assassino que sem nenhum escrúpulo mata algumas mulheres e não sente nenhum arrependimento ela se sente então impelida a rezar pela conversão dos pecadores, assim como o evangelho hoje fala de conversão. E ela pede ao Senhor um sinal depois de oferecer as suas orações, os seus sacrifícios, pela salvação daquele homem. Acontece que no dia da sua execução, quando o sacerdote se aproxima dele com o crucifixo, esse homem que não era temente a Deus, beija por três vezes a cruz. E Santa Teresinha vê neste pequeno sinal o toque de Deus. Aquele homem minutos antes de ser morto, agora se voltava para o Senhor. Pequenas coisas, pequenos sacrifícios que fizeram uma grande santa. Ela tendo como inspiração... Santas como Santa Teresa d'Ávila e até mesmo Santa Joana d'Arc, de temperamentos muito diferentes desta flor tão sensível como terezinha pensava que ela poderia sim chegar à santidade de uma maneira muito simples. Santa Joana d'Arc, uma mulher forte também fisicamente, que se põe a guerrear, lembrando tantas mulheres que enfrentam inúmeras batalhas, Santa Teresa d'Ávila, mulher firme, mulher de oração, reformadora, Santa Teresinha do Menino Jesus, terna, singela, todas elas mulheres, tão diferentes, mas têm em comum o amor por Jesus Cristo. E assim Santa Teresinha, Encontra a sua vocação, ser o amor Nas pequenas coisas Lá onde não houvesse amor Ela colocaria amor Como também São João da Cruz Lhe inspirava nas suas palavras E o amor começava a nascer Uma santa que nos ensina A ter a sensibilidade pelo humano Alguém que sentiu também o peso da enfermidade da alma, dos males psicológicos e o próprio Frei Patrício Ciadini, que é um grande estudioso de Santos do Carmelo, ele vai dizer que sim, Deus chamou uma garota com problemas emocionais. Sem romancear, ele fala exatamente assim, no um retiro que eu tive a graça de dizer, aliás, de fazer com ele, ele dizia, Deus chama também pessoas que têm as suas fragilidades humanas e mostra que é possível se santificar quando há fidelidade a Deus, quando há um caminho guiado por Ele, quando há a prática da caridade. E Santa Teresinha, depois de entrar no Carmelo, não vamos pensar que ela foi protegida. Na sua infância, sim, ela teve a proteção dos irmãos que dela cuidavam, a ponto dela não saber fazer algumas coisas por si, por si só, porque ela desenvolveu uma personalidade hipersensível por conta das perdas. Mas lá no Carmelo, ela se dispõe agora a servir e a aprender muitas coisas que ela não sabia, como uma garota francesa de uma família rica. Santa Terezinha então, é vista por muitas irmãs como mimada, como incapaz de estar naquele ambiente, como alguém que não era maduro o suficiente para ser uma religiosa. Mas por trás daquela menina tão frágil se escondia uma maturidade imensa. Porque diante das irmãs que não lhe tinham simpatia, ela tinha um tratamento muito carinhoso, muito afetuoso, a ponto de uma das irmãs até mesmo pensar, eu não sei que Santa Teresinha, Santa Teresinha não, né? Que Teresinha veio tanto em mim para me tratar desse jeito? Ela, esta irmã, um tanto resistente, com a afetividade de terezinha, depois cai em si e pensa, eu não sou digna de ser tratada tão bem Terezinha quando não a trato da mesma forma. Santa Terezinha fala de um episódio em que uma irmã batia o pano com água suja no local onde onde elas lavavam, né, as coisas da casa, enfim, certamente as roupas de cama, enfim, ou panos de chão, mais ainda, né, porque estava sujo. E as gotas sujas respingavam no rosto de Santa Teresinha, propositalmente feito pela irmã, para testar até a paciência de Santa Teresinha. E Teresinha oferecia aquilo para Deus. Não quer dizer que Santa Teresinha caiu no fingimento. Não quer dizer que Santa Teresinha, ao demonstrar ternura por aquelas que às vezes a destratavam, ou a tratavam dessa maneira, até com de uma forma desmerecida, que Santa Teresinha estivesse agora sendo falsa, muito pelo contrário, ela estava se exercitando por superar a si mesma, por buscar a santidade de assemelhar-se cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebe chibatadas, ele é esbofeteado ela Agora é tratada desta forma ali naquele ambiente. E ela se identifica com não apenas Jesus menino, mas a sagrada face do Senhor. E é por isso que busca também, nessas coisas muito pequenas, oferecer a sua vida a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós também somos chamados à santidade. Muitos podem fazer grandes coisas pelas capacidades que lhes foram dadas. Mas outros podem se santificar pelas coisas pequenas e estas não passam despercebidas aos olhos de Deus. Que nós olharmos para Santa Teresinha, vejamos que nenhum de nós fica de fora desse chamado a vida de santidade. Que nós podemos, lá no nosso trabalho, na relação com as pessoas, nas coisas que fazemos com amor e nas coisas que parecem insignificantes, demonstrar o grande amor que temos por Deus E que podemos fazer crescer em nós Por meio de uma vida de santificação Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos ficar em pé